Oi, como que vocês estão nessa quarentena Como está sendo a quarentena de vocês na quarentena entediante de vocês Vou falar a verdade Eu tô odiando eu que sou roeira, amo uma rua, tá sendo muito difícil ficar dentro de casa, viu? Já tô quase fazendo parte dos móveis, tanto que eu tô ficando em casa, viu? Mas falando em quarentena, vim aqui dar uma dica super legal pra vocês, que é de um aplicativo que eu baixei durante esses dias aí que eu tô na quarentena, que eu descobri, que chama Rose Party, tá me ajudando muito nessa quarentena. Que é um aplicativo, gente, de videochamadas. Você consegue reunir os seus amigos, você consegue reunir até oito amigos dentro da mesma videochamada ao mesmo tempo real, ou seja, você consegue fazer uma chamada com todos os seus amigos seja amigo, seja pessoas da família, e você consegue matar a saudade dessa quarentena, né, que não tá dando pra gente poder abraçar, ir na casa do parente pra visitar ou ir na casa do amigo pra fofocar. Você consegue colocar todos os amigos na mesma chamada e conversar todos ao mesmo tempo. É muito legal. Dentro do aplicativo Rose Party ainda tem jogos de entretenimento. Onde você consegue, além de conversar, consegue se divertir ao mesmo tempo, tá? Esse aplicativo tá disponível tanto em Android quanto iOS. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês correrem lá pra baixar. Aproveita essa quarentena aí que a gente não tá podendo sair. Não tá podendo ver as pessoas que a gente ama. Baixe o Rose Party. Você vai poder matar a saudade, vai poder reunir a galera, entendeu? É um jeito de estar junto sem estar junto, entendeu? E aí, galera? Gostaram? Gostaram do meu penteado com o rabo de cavalo? Toda vez que eu apareço com esse penteado no Instagram, vocês ficam ah, ensina a fazer! E, gente, é tão fácil! Falei, gente, eu vou ter que fazer o passo a passo pro YouTube pra ficar registrado. Que é uma coisa tão, tão simples que a galera vai falar assim, ah, era só isso? É só você ter o rabo. É só você comprar o rabo. É muito fácil, não tem, não tem segredo. Mas antes de eu ensinar pra vocês esse passo a passo, já deixa o seu like aí embaixo que isso ajuda muito o canal da Pretinha aqui a crescer. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve também, ativem as notificações que todas as vezes que eu postar vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar, beleza? E bora começar esse passo a passo. E aí? <risos> Ai, gente, ó, sempre tem que estar com o cabelo desembaraçado. Meu cabelo tá desembaraçado, Brasil, aceitem. Vou usar a gelatina, né? Da firma, com certeza. Claro que sim. Ó, você passa, espalha na mão e vai passando em volta. Tá bom do cabelo? Eu não passo no cabelo todo, tá? Eu não faço uma finalização, até porque eu vou prender o cabelo e não é bom você ficar prendendo o cabelo lotado de creme, né? Você não vai fazer isso, que você não é louca. Então eu passo só em volta, que é na onde que eu quero que fica bem esticadinho, igual a vaca lambio. desse jeitinho assim, ó. Vou só passando, passeando, passando em volta, tá vendo? O meio tá seco. Agora eu vou pegar a minha escova que eu paguei 20 arô. Gente, paguei muito caro nessa escova, Deus me livre. Que, na verdade, meu namorado comprou até errado a escova, né? Que era pra ele ter comprado aquelas escovas mais fininhas. Ele pegou uma escova de escovar cabelo, né? Mas serviu, gente. Tá dando pra esticar. Aí você vai fazendo isso que eu estou fazendo, ó. Aí você vai fazendo isso que eu estou fazendo. Vai <risos> só esticando, esticando, esticando, esticando. Pega uma escova que, de preferência, não quebre seu cabelo, Tá? Agora eu vou precisar da ajuda de uma xuxinha. De uma xuxinha. E vamos prender o cabelo bem lá em cima. A gente vai fazer um rabo bem alto, tá? Se eu pudesse, eu até fazia mais alto ainda, mas eu não consigo. <risos> assim, desse jeito, tá? Bem esticadinho, tá vendo, Brasil? Ai, essa gelatina é maravilhosa, né? Agora eu pego outra xuxinha, faço um coque bem apertado. Se você tiver muito cabelo, gente, tenta fazer um coque pequeno, tá? Porque quanto menor, melhor. Tem que fazer um coquinho bem apertadinho, desse jeito Agora eu vou fazer o baby hair Pego a minha gelatina, pego uma escova de dente usada, né? Já está velha, não vou escovar o dente novamente com ela E vou fazendo o meu baby hair, que isso é o charme, né, gente? Do rabo de cavalo ou do coque Se não tiver o baby hair, não fica legal Tem que ter o baby hair Então, gente, se vocês não sabem fazer baby hair Você vai aprender, porque tem que ter esse pentelinhos na frente E até melhor, porque, né, dá uma tampadinha na testa e a testa já não é pequena. <risos> ó, já vai dando um charminho, tá vendo? Que ah, Maria. Agora eu vou pegar o meu rabo de cavalo. Esse rabo é muito prático, porque ele parece uma xuxinha, tão vendo? Tem esses pentinhos fixadores, ó. Que eu vou explicar pra vocês pra que que serve. Tá vendo que tem um em cima e um embaixo, estão vendo? O de cima você vai fixar. Bem em cima do coque E esse por trás do coque Entenderam? E tem esse, esse elástico que você depois puxa E ele aperta no seu coque Então bora lá Vamos pro primeiro pentinho Você vai colocar na parte de cima do coque Passou a xuxinha pra lá Pega o pentezinho de trás Encaixa atrás do coque E puxa o elástico Aí o rabo Aperta no coque, entendeu? Aí eu passo o elástico em volta da cabeça Pra esse elástico não ficar solto E pronto, gente Alá, ah lá Muito fácil Muito garota, né? Alá, ah lá, gente Nem parece que não nasceu da minha cabeça Que lindo, gente Eu amo esse rabo Eu tenho outras cores, gente Eu não vejo a hora de usar Mas esse preto é um charme, né? a passo. Viram como que é simples? Muito fácil, não é? Agora eu quero ver a galerinha aí reproduzindo. Ó, oh, outra coisa que eu sei que vão me perguntar. Laís, onde que você comprou o rabo? Né? Porque todo mundo vai querer saber onde foi comprou um o rabo de cavalo, porque esse rabo de cavalo aqui é maravilhoso. Eu não tenho só esse, eu tenho vários. esse daqui, ó, a textura desse daqui é um pouco mais crespa do que essa. Esse daqui é novo. Eu ainda não usei. Vou gravar um vídeo em breve com ele. Eu vou ficar muito Beyoncé com esse rabo. Mas eu tenho vários rabos de cavalo, entendeu? Todos os meus rabos de cavalo são da loja Wig Dream, tá? Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês também o Instagram da loja. Quem quiser comprar, é só correr lá na Wig Dream e falar com a seguidora da Laís que vai ter descontinho também. <risos> Ai, ah, falando em Instagram, você que não me segue no Instagram, já corre lá pra me seguir, tá bom? Eu vou deixar aqui pra vocês, meu Instagram é Laís Oliveira. Eu posto vários videozinhos que vocês vão amar também, tá? E é isso, vou ficando por aqui então. Um beijo, vidas, e até o próximo vídeo.